Cuidado, querem dominar a sua vida. Tá, mas quem? E o que eles querem? E por que é tão perigoso assim? Na sequência dos textos, do texto bíblico que nós estamos lendo aqui no PG, falando sobre, falando sobre o que ganhamos e por que é tão importante seguir Jesus Cristo, manter as nossas raízes nele e por que é tão importante, não só isso, é construir a nossa agenda a partir de Jesus Cristo? Na sequência de Colossenses capítulo 2, no verso 7, no verso 6, e verso 7 que nós estudamos, nessa semana a gente vai ler o versículo 8, que diz assim: Colossenses 2, verso 8: Não permitam que outros os, os os escravizem com filosofia, filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Antes de continuar com este estudo, por favor, se inscreva no canal. Isso evita que a mão invisível do YouTube esconda este canal de você. Existe uma guerra, existe uma luta por controle da sua vida. Sempre vai ter alguém dizendo Olha, o que eu tenho para te oferecer É melhor do que o outro tem para te oferecer Sempre alguém vai tentar ter prevalência O protagonismo nas suas escolhas Sempre Alguém vai querer fazer isso E por que alguém vai querer fazer isso? Porque alguém quer dominar Alguém quer ter o controle E sempre com motivos alheios Àquilo que nós né, cremos ou conhecemos Bom de forma muito específica, o apóstolo Paulo fala a igreja de Colossos, aos irmãos colossenses, porque havia uma disputa de narrativa sobre o que é ser um ser espiritual. O que é ser alguém que caminha para a santificação ou alguém que representa a santidade. Havia esse discurso interno dentro da igreja e o apóstolo Paulo então interrompe esse discurso colocando os pingos nos is. E ele diz o seguinte, existe alguém disputando algo, ou existe algo, existe algo que disputa o espaço por sua crença, o que você deve seguir. E esse algo também... É, tá querendo disputar o seu espaço da esperança, para você depositar a esperança naquilo e a confiança. E o algo que também quer que você exista, esse algo que também quer investir, quer que você, aliás, deseja que você invista a sua vida, a sua agenda nela. Ele Existe esse algo, e esse algo muito específico na igreja de Colossos era, era um pensamento gnóstico, uma filosofia que dizia que o corpo humano não tinha valor algum. Logo logo a gente vai tentar fazer a aplicação, vamos fazer a aplicação para os nossos dias. Paulo diz que este, esta situação ela é perigosa porque ela possui uma fonte, a princípio, contaminada. Por quê? Porque ela baseia-se no raciocínio humano, baseado no raciocínio humano, com base em princípios espirituais deste mundo. Por que essa fonte é perigosa? Por que ela é perigosa? Porque ela tem como base princípios, bíblicos, princípios espirituais não bíblicos, princípios espirituais baseados no raciocínio humano, aliás, baseado em princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Olha que interessante. Existe um princípio espiritual. Porque nós é, fomos de alguma forma levados a crer no materialismo, né? O materialismo humano, que é sobre o humanismo, que é um outro perigo que nós vamos apontar aqui. Mas existe uma, uma coordenação espiritual. Paulo é muito assertivo. Talvez por conta do seu discernimento espiritual Ele diz o seguinte É interessante porque ele, ele, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Ele diz no livro de Efésios Nem contra a carne nem contra sangue Mas contra todo, todo princípio ou todo principado ou todo, todo governo que age de forma espiritual é Interessante isso E Paulo aponta que existe um princípio espiritual deste mundo Este mundo ele tem princípios espirituais e que não estão baseados em Cristo. Mas o que, que eles querem? O que, que eles desejam? Porque eles possuem uma fonte, Paulo denuncia, dizendo que ele não é para nós colocarmos o um olhar, nisso é o contraponto que ele coloca, porque na semana passada nós falamos que é para nós seguirmos a Jesus, lançarmos as nossas raízes em Jesus e era também para nós construirmos a nossa agenda a partir de Jesus, versículo 6 e o versículo 7. O contraponto que Paulo apresenta então é o versículo 8, que é não permito que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, que são provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Porque, porque o que eles querem? Eles querem que escravizar. Está explícito. Eles querem colocar amarras em você. Enquanto a mensagem do evangelho ela liberta, enquanto a verdade que é Jesus liberta, e, por, e ele, ele mesmo anuncia a respeito de si, eu vim para libertar os cativos, e os oprimidos e trazer liberdade, libertação, eles também desejam desumanizar a gente. E como eles tentam fazer isso, desumanizando Jesus, dizendo que é impossível Jesus ter encarnado, é, é muito eles anunciam e denunciam e ensinam dizendo que a encarnação de Jesus é uma mentira. E quando eles fazem isso que está implícito nos seus desejos, no seu desejo, é também nos desumanizar. Esse é o objetivo é, em que nós podemos ser tapeados. Nesse PG de hoje eu quero falar para vocês do tanto que é perigoso uma fé que desumaniza, porque essas pessoas estão dentro da comunidade de fé. As pessoas, essas pessoas fazem parte da comunidade de fé e tem um microfone, elas têm um microfone do ensino, elas possuem um microfone, elas ensinam pessoas. E o que elas estão propondo? Elas estão propondo um Cristo desumanizado para que eu também me desumanize. E como é que a gente corre o risco disso? Porque as linhas de, de, que dividem esses limites, elas são muito tênues e são muito, muito, muito, muito fáceis de serem, é, passarem despercebidas pelos nossos olhares. Porque quando há uma exigência de santificação, uma exigência por uma vida de um altar, uma vida com Deus, uma vida de renúncia a si mesmo e de, de, de busca daquilo que provém do céu, isso pode estar disfarçando um desejo implícito em nos desumanizar. E o que pesa essa desumanização? O que que pesa? O que que pode pesar essa desumanização? Essa desumanização pode nos tirar a beleza de tudo aquilo que Deus criou. Há pessoas que desuman... estão tão desumanizadas dentro das nossas comunidades de fé, dentro da igreja, que elas... Elas não se sentem dignas de nem frequentarem um culto Porque elas foram tão a des... um processo de desumanização tão grande Que tudo tem que ser tão santo E que o santo não pode estar comportado dentro do que é, do que é carne Eu Não estou dizendo que é viver sobre o domínio da carne Já falamos isso aqui, nós não devemos viver sobre o domínio da carne Mas como o sorriso, a alegria Prazer, tudo isso escanteado. Isso é levado a uma potência tão louca que nós desumanizamos pessoas e sacralizamos ambientes. Quer ver um exemplo? A plataforma onde as pessoas cantam, os instrumentos que as pessoas tocam. Há uma exigência em algumas comunidades, e eu conheço, de que para acessar alguns lugares do culto você tem que ter uma aparência de quase anjo que você tem que cumprir uma série de rituais, que você tem que subir ao monte, você tem que fazer jejum, não sei quantas vezes, por dia ou por semana, você tem que é, sempre estar tá consagrando, um instrumento é consagrado, aquela coisa. Nós sacralizamos o ambiente, sacralizamos, é, desacralizamos o ser humano e tornamos ele é, um ambiente de disputa entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual Tentamos dar um tom de profano e santo que não existe Tudo foi salvo O nosso corpo foi salvo A nossa alma, e nosso espírito, para os tricotomistas ou espírito para os dicotomistas Foi salvo Nós fomos salvos Nós fomos salvos Tudo isso aqui foi salvo Seu corpo foi salvo ah, Brujac, não fala isso. Sim, estava indo tão bem, estava tão gostoso de te ouvir. E agora você vem com essa conversa de que o corpo está... Claro que está salvo. Tanto é que nós cremos na ressurreição. E a ressurreição dos corpos só é possível para vivemos a experiência do que Jesus viveu. Porque o corpo também foi salvo. O corpo ainda vive a expectativa do já, mas ainda não. Mas já foi salvo. Essa nossa experiência com a salvação, ela precisa ser levada e compreendida de uma forma mais ampla e de uma forma mais é, madura essa luta interna que nós temos contra o prazer, contra a alegria, contra a satisfação contra a... é uma luta, uma luta que nos desumaniza e é isso que as pessoas desejam, nos desumanizar essas pessoas queriam desumanizar as pessoas da igreja de Colossos e tentaram desumanizar Jesus, a primeira é sempre desumanizar Jesus. Por quê? Porque o objetivo é desumanizar você.